o doutor Renato convocou os familiares. Temos um probleminha. Chamei vocês aqui, pois a auto-hospitalar do Ari não tardará. E assim, juntos, precisamos resolver quando, como e onde vamos contar para ele. Quando? Eu já sei. Só depois de, no mínimo, três semanas da cirurgia. Como? há outro jeito, senão a verdade, a sós comigo ou na presença de vocês. Onde? Aqui ou na sua casa? Respirando fundo, complementou. Sabendo que o paciente ainda não reúne condições de saúde para saber toda a verdade, isso só será possível quando ele estiver psicologicamente mais estabilizado. A própria polícia está mantendo o caso sem divulgação, pois há uma sindicância em andamento para averiguar como ocorreu o insólito caso de o filho ser doador do pai. Se a polícia cabe investigar e apontar a falha, bem como os culpados, a medicina o que importa é a recuperação do paciente, principalmente como ajudar, nessa sobrevida, a administrar emocionalmente tão inesperado acontecimento. Como o nosso Ari é homem de destaque na sociedade, imagine o barulho que a imprensa fará quando o julgamento se iniciar e a verdade for anunciada. — Há um outro problema — atalhou Angelina. — Quem dirá ele? — Eu — quase gritou Luísa. — E vamos dizer em casa — sugeriu Meire, também em tom decisivo. — Muito bem, Luísa. Então já sabemos que mais ou menos em três semanas, todos reunidos em sua casa, você dirá ao Ari o que houve. Vamos convidar o Américo para estar presente. Dizendo isso, Angelina olhou significativamente para Meire e concluiu. — Temos que convidar mais alguém. Todos se entreolharam sem entender. Ela explicou. Indispensável convidar Jesus. Decorridos três dias, Angelina e Meire haviam desenvolvido intensa camaradagem, logo evoluindo para sincera amizade, fato que os anos aguardavam. Estando quase o tempo todo com a neta, Angelina percebeu os sinais exteriores da síndrome da abstinência, ou seja, a ansiedade provocada pela abstenção das drogas que Meire apresentava em diversas ocasiões do dia. Convidou-a. Estou vendo que você está lutando valorosamente para combater o vício e que isso está trazendo-lhe angústias. Somente com o um espírito fortalecido conseguimos grandes vitórias como essa na qual agora você está empenhada. Contudo, nunca ninguém está sozinho em nenhuma situação da vida, principalmente nas difíceis. Assim, temos sempre amigos bondosos prontos a nos auxiliar nessas horas e uma forma de assimilarmos essa ajuda é pelo tratamento espiritual de fluidoterapia, isto é, tomando passes. Como é que passes podem me tirar a lembrança e o desejo das drogas? Fazendo prevalecer a vontade imanente em todos nós, desde que o Criador nos deu a inteligência. Quando a vontade se manifesta, nenhum obstáculo consegue impedi-la de alcançar o objetivo. Mas, vó, como a vontade das drogas pode desaparecer? Não há vontade das drogas, Meire. Tanto nas drogas, quanto em todos os demais vícios, o que há em é invigilância e desrespeito quanto à conservação do maior bem material que Deus nos empresta para a nossa vida física, que é o corpo. A senhora acha mesmo que o corpo é um empréstimo? E não é? O que acontece com ele quando deixa de funcionar de forma natural ou por destruição voluntária? O espírito leva o corpo? Após dar um tempo para a neta refletir, Angelina explanou. Do passe espírita só bem resulta, principalmente atraindo amigos espirituais e afastando eventuais sofredores viciados do além. Mas para não magoar a avó com uma recusa do que propriamente por concordar, Mary aceitou o convite. Assim, com a avó e Anne, foi levada ao centro espírita que ambas frequentavam. Meire admirou-se de como tudo ali era tão simples e acolhedor, a começar pelos médiuns passistas em atividade diurna. Todas as tardes, um orador tecia comentários sobre várias passagens da vida de Jesus após alguém ler trechos de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Em menos de uma semana, recebendo passes diários, Meire conseguiu atravessar o seu rubicão, isto é, ultrapassou a quase inexpugnável barreira que delimita a fronteira que separa o viciado do vício. Nela, a atração pelas drogas foi se esvanecendo aos poucos até desaparecer por completo. Continuou indo ao centro e, em pouco tempo, já era uma das pessoas convidadas a proceder à leitura evangélica, o que fazia de bom grado. Numa das vezes em que as três foram ao centro espírita, no retorno, Angelina quis ir a uma perfumaria da qual era freguesa antiga para adquirir algum produto. Contudo, Anne, dando uma desculpa, pediu para não ir com elas. Estranhando um pouco tal atitude, mais intuitivamente do que por qualquer suspeita, Angelina brincou com ela. — Não é porque seu amor está no plano espiritual que você deva deixar de usar um perfuminho. — Ora, dona Angelina, nada disso, nada disso. — Você sabia, perguntou-lhe Meire, que quase todo mundo gosta de perfume? Até os espíritos gostam também, só que mais ao natural, vindo das flores. Outro dia, lá no Centro Espírita, aquele homem que comenta as lições de Jesus disse que existem perfumados jardins no mundo dos espíritos, onde é muito agradável fazer meditações e preces. Emocionada e envolvida pela lembrança de Anderson, Anne confessou. Eu e o Anderson sempre nos perfumamos um para o outro. Acontece que aquela loja que a dona Angelina quer ir é de minhas irmãs e eu não falo com elas faz tempo. A avó e neta respeitaram a recusa de Anne e foram a outra loja. Durante mais alguns dias, as três não voltaram ao assunto. Foi quando Angelina, sob influxo mental do espírito abdiel, tomou corajosa decisão. Foi à perfumaria das irmãs, Gianni, disposta a reatar a amizade entre elas. Chegando, foi atendida por Alice. — Dona Angelina, como tem passado? — Bem, graças a Deus. Onde está a Alva? — Olhe ela chegando. Prestando atenção no sotaque das irmãs, Angelina reparou como as gêmeas lhe ofertavam a lembrança de alguém que se expressava daquele jeito. Anne. Hoje vim aqui buscar três coisas. Perfume para mim, fraternidade para três irmãs e vida para alguém que ainda não nasceu. Alice e Alva olharam-se algo desconfiadas, pouco ou nada entendendo. O perfume a senhora pode escolher. E quanto à fraternidade e à vida? Não sabemos o que a senhora quer dizer com isso. Quanto à fraternidade, refiro-me a Anne sua irmã. As irmãs não esconderam o semblante de aborrecimento. Angelina explicou. Sua irmã está em meio às consequências de uma tragédia que a alcançou. Agora... Alice adiantou-se, pegou nas mãos da freguesa e implorou. — Pelo amor de Deus, o que aconteceu com Anne? Ela... Alva começou a soluçar. Angelina, comovida, enlaçou-as num terno abraço e sem demora explicou. — Ela está com saúde, não se preocupem, mas passou por rude golpe com a morte do companheiro. ''Anderson!'' exclamaram as irmãs a uma sua voz. Angelina, então, narrou os acontecimentos que culminaram com o transplante do coração de Anderson. Notando a reação de Alice e Alva, quase em estado de choque, intuiu que aquele era o ponto que desunira as irmãs. Com cautela, inquiriu. ''Minhas filhas, digam-me com sinceridade.'' Foi por causa do Anderson que vocês brigaram com a Anne? Alva adiantou-se. Sim, Dona Angelina, a senhora acertou. Anderson conheceu primeiro Alice, namorando-a por pouco tempo, de modo fútil. Logo, também a título de brincadeira, deixou Alice e passou a namorar-me. Não demorou e, para ganhar uma aposta boba com amigos, deixou-me foi namorar a Anne. Nenhuma de nós ficou sabendo do namoro anterior dele com as outras. Aí aconteceu. O que, minha filha? O que aconteceu? Ele se apaixonou perdidamente pela Anne e não houve como esconder de nós duas. No momento de sinceridade, confessou para ela sobre a aposta. E o que fez a Anne? Deixou, embora ela também estivesse apaixonada. Só que eu e Alice também estávamos apaixonadas por ele. Que coisa! Até nisso vocês são parecidas, pois a Anne fala com o mesmo sotaque de vocês duas. Eu e Alva somos gêmeas, mas a Anne não é nossa irmã biológica. Seus pais morreram quando ela nem havia completado um ano e nossos pais adotaram-na. Um fato interessante é que muitas pessoas comentaram mesmo que nós três, pela convivência, quase poderíamos ser consideradas trigêmeas. Realmente, há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã imaginação do homem pode conceber, não é mesmo? Mas, quanto ao Anderson, o que aconteceu depois? Contem-me logo. Nunca ouvi um caso como esse. É incrível mesmo, mas nós três éramos tão unidas e estávamos tão envolvidas de amor por ele que fizemos um pacto e resolvemos que nenhuma de nós jamais sequer o olharia. Foi aí que aconteceu nossa briga. Ele não se conformou em perder Anne e, num dia em que estavam juntas as três, confirmou que o namoro com Alice e comigo havia sido de brincadeira e por causa da aposta, mas que com Anne fora diferente... Eis que amava de toda a alma e de todo o coração. Anne não resistiu a essa encantada declaração de amor e quebrou o pacto. Entendo, entendo. Fazendo longa pausa, Angelina ousou. Deus pode reunir vocês quatro. Ao ver Alice, entreolharam-se, certas de que a cliente delirava. Angelina, com a maior calma possível, então propôs. — Não sei se vocês sabem, mas sua irmã sofre de anovulação, isto é, seu organismo não tem ovulação regular, e o que ela mais quer é ter um filho, do Anderson. Não restavam dúvidas. A freguesa estava mesmo delirando, pois acabara de narrar que ele havia morrido. Com bondade, contornaram o embaraço. Talvez uma outra hora nós possamos continuar conversando. Ah, agora a senhora nos dá licença? Mas, minhas filhas, não pensem que estou fora de juízo. Só queria contar para vocês duas o problema da sua irmã. Fazendo um olhar maroto, logo completou. Vocês podem ajudá-la a ser mãe. Alice e Alva delicadamente desconversaram. Podemos sugerir um perfume que acaba de ser lançado? Podem. Agradeço. Mas antes ouçam. Como o organismo da Anne não produz óvulos de forma regular, não poderá engravidar, a menos que se submeta à fecundação assistida, sendo utilizados óvulos doados por mulheres saudáveis. Isso possibilitaria a ela realizar o sonho de ser mãe. — Por favor, dona Angelina, o que isso tem a ver com nós duas? — Tudo. Se doarem embriões para a clínica de fertilização, eles poderão ser utilizados em outras mulheres, e Anne, em troca, receberá embriões de doadoras desconhecidas. — A senhora está sugerindo que nós... — Exatamente. Por que não? Não são amigas de verdade? — mas ainda não entendemos essa história. A senhora não acabou de contar que Anderson morreu? Posso assegurar a vocês que meu neto está mais vivo do que nunca. As gêmeas agora concluíram, sem sombra de dúvida, que a boa freguesa não andava bem da ideia. Bondosas tentaram encerrar o diálogo. Tudo bem, tudo bem, Dona Angelina. Agora precisamos fazer uma arrumação na vitrine. A senhora nos dá licença? Angelina não desanimou. Captou a descrença delas, mas, confiante de que agia com um espírito de caridade, detonou um esclarecimento e uma informação. Quando digo que o Anderson está vivo, tenho dois fortes motivos para afirmá-lo. O primeiro é que ninguém morre, pois somos espíritos encarnados e a vida do espírito é imortal. Logo, em verdade, ele está vivo. Em segundo lugar, quando ainda estava revestido da roupagem terrena, o corpo físico, ele e a Anne descobriram a deficiência ovular dela quando tentaram e não conseguiram a paternidade e maternidade. Aí, decidiram que o filho seria gerado por reprodução assistida, utilizando o espermatozoide dele e óvulo doado, que... Após ser fertilizado em laboratório, seria implantado no útero dela. As irmãs ficaram atônitas. Jamais poderiam imaginar tal desdobramento na vida de alguém. E elas, de alguma forma, estavam capturadas pelas teias insondáveis do destino. Perplexas e quase sem acreditar naquilo tudo ouviram Angelina concretar a inédita e, ao mesmo tempo, heróica e surpreendente proposta. Na clínica médica que atendeu os dois, está congelada a porção de esperma do Anderson, que seria empregada nas tentativas de reprodução assistida. Assim como Anne quer perpetuar a memória física dele num filho, precisará de óvulos a serem artificialmente fecundados. Minha ideia, caso vocês aceitem, é que façam doação de seus óvulos à clínica de reprodução assistida, os quais serão mantidos no banco de óvulos para futura utilização em pacientes que vocês jamais conhecerão. Mas tal doação substituirá os que forem aplicados em Anne, também de doadoras desconhecidas. Com isso, estarão dando o passo definitivo para restabelecer a fraternidade entre Anne... E vocês? Após um instante de silêncio, informou. Fiz umas perguntas a um médico ginecologista e ele me informou que o ideal será a fertilização de quatro óvulos, pois as chances de prosperar a gravidez são de 25%. Ante o espanto crescente das irmãs, desanuviou lhes a apreensão. Antes de ser uma doação de óvulos, considero que tal ato seria uma suprema doação de amor. Imaginem, meninas, brincou. Quando a criança nascer, vocês serão mais que tias. A mãe será mesmo Anne, não há dúvida. Mas perguntem ao seu coração o que sentirão pela criatura que indiretamente nasceu com essa linda participação de vocês. Aturdidas, as duas mal conseguiam raciocinar. Tantos eram os desdobramentos daquilo tudo que a mente se lhes embaralhava as consequências. Havia um milhão de perguntas a serem respondidas antes de uma tomada de decisão. Solteiras entendiam que participar tão ativamente daquela experiência seria algo tão fantástico quanto maravilhoso. Angelina, do alto da sua vivência e sob influxos do bem, sempre intuída por Abdiel, brincou. — Até que seria engraçado vocês três ficarem grávidas ao mesmo tempo, sendo solteiras e sem que isso decorra de ato sexual. As irmãs se descontraíram em parte e Alice questionou. — Que história é essa de nós três engravidarmos? — Brincadeira minha! Grávida fisicamente só ficaria a Anne. Quanto a vocês duas, seriam grávidas morais. — E quando o neném chegar? — interferiu Alva. — Seremos também mães morais? — Isso quem tem que responder, como já disse, é o coração de vocês. Da minha parte, devolvo com outra pergunta. Por que não? De fato, a proposição de Angelina era surpreendente. Ante o olhar cada vez mais fulgurante de Angelina, promotora daquela ideia, e a lembrança de Anne, e ainda sabendo Anderson morto, as duas jovens, enternecidas como se um cronômetro íntimo regulasse-lhes os sentimentos, abraçaram-se. Lágrimas silenciosas e em queda pausada pelas faces testemunhavam a profunda emoção que lhes visitava a alma. A concordância de ambas era eloquente, quanto muda. O olhar de Angelina, se possível fora, brilhou ainda mais. Para emoldurar aquele instante maravilhoso, Angelina olhou para o céu e exclamou, — Vocês acabam de assinar um contrato. Quase já entendendo as sucessivas metáforas daquela simpática quão bondosa freguesa, as irmãs olharam na conternura, aguardando a decodificação da frase, que não tardou. Com amor, a doação de vocês em favor da Anne constitui um dos mais sublimes gestos dos seres humanos uns para com os outros, transplantes de amor. Respirou fundamente, enchendo os pulmões de ar e suspirou, complementando. Se vidas são salvas nas doações de órgãos para transplantes, a doação de vocês irá em, pois demandará o plano espiritual de onde alguém virá se beneficiar da sagrada oportunidade da reencarnação. Finalizou, emotive também as lágrimas, sempre com o um olhar no céu. Jesus, o sublime geneticista da caridade, certamente comandará os passos de todos os envolvidos, de cá e de lá. Se esta for a vontade do Pai, vocês serão tias-mães ou mães-tias, não sei. Em simbiose fraternal, testemunhada por protetores celestiais, as três abraçaram-se demoradamente. Quando Angelina contou a Anne seu encontro com as irmãs dela e especificou o que conversaram, a jovem perdeu o fôlego. De um só lance, entreviu a perspectiva de materializar seu sonho dourado ao tempo que retornava fraternal amizade com Alice e Alva. Disse. Dona Angelina, nem sei como lhe agradecer. No entanto, há coisas que precisam ser analisadas. Quais, minha filha? A primeira é que, em sinal de respeito à família do Anderson, mesmo que Dona Luísa e Meire estivessem de acordo com isso, ao o fato de o Senhor Ari estar vivendo momentos delicados. Na sua condição atual, como reagiria ante a verdade do transplante e... Depois, o que pensaria sobre o nascimento de um neto ou neta pela paternidade do Anderson? Sinceramente, não sei se este é o momento certo, nem se ele deve também ser consultado. Você tem outras preocupações? Sim, há o fator financeiro. Sei que essas intervenções médicas custam caro. Eu e o Anderson pesquisamos com os médicos e ficamos sabendo que nem sempre o objetivo é alcançado com apenas uma tentativa, havendo casos em que foram feitas várias tentativas e nem assim deu certo. Nessa parte do dinheiro, fique tranquila. Deixe por minha conta, pois, como já disse, tenho condições de bancar as despesas. Meu bisneto ou bisneta merece. Agora... Quanto ao momento delicado que vivenciamos por causa do Ari, concordo com você. Sugiro que conversemos com a Luísa e a Meire. E assim, quando Angelina, na presença de Anne, expôs a Luísa e Meire seu plano de ser bisavó e questionou a oportunidade de realizá-lo, deixou a filha e neta sem fala, mas exultantes. Ante o que acabaram de ouvir, isto é, a possibilidade de Anderson, agora no céu, ser pai aqui na Terra, de forma científica, foi uma dessas fantásticas surpresas da vida em que a realidade supera em muito a ficção. Luiz e Meire, eletrizadas, literalmente voaram em direção Annie, a Anne, cobrindo-a de beijos. Em ambas... Falou alto o sublime instinto natural que a mulher traz consigo e, mergulhadas na lembrança do filho e irmão, em coro aplaudiram. Luísa dirigiu-se a Anne. — Até parece coisa do outro mundo, pois, se tudo der certo, teremos outro pedacinho do Anderson conosco. Você precisa ficar morando conosco. Aceite, por favor. Sensibilizada e grata, Annie aceitou. «Louvado seja Deus!» exclamou Angelina, «grata a Jesus!» Quanto a Ari, a futura chegada de um neto ou neta, filho ou filha de Anderson, essa era uma segunda notícia forte que ele, inevitavelmente, teria que receber. A dúvida era quando e como lhe repassar as duas extraordinárias informações, uma tão triste e outra tão alviçareira. Desemboca a primeira na morte do filho, salvando-lhe a vida pelo transplante do coração dele, e a segunda, na possibilidade de ele, mesmo estando na pátria dos espíritos, gerar um filho biológico. Os avanços da biogenética têm mostrado à humanidade que Deus, infinitamente misericordioso, proporciona aos homens infindáveis maneiras de facilitar-lhes a áspera caminhada terrena. Se a ciência irá bem ou mal empregar tais possibilidades que fluem diretamente sob orientação do plano maior, essa é uma questão que o livre-arbítrio do homem determinará, como vem determinado desde sempre. O progresso científico não chega à Terra aleatoriamente, não. Em verdade, espíritos siderais, sob orientação do Mestre Jesus, nosso governador planetário, em obediência às condições estabelecidas por Deus na lei do progresso e nas demais leis morais, fazem aportar na superfície terrena, via missionários especiais, as descobertas que revolucionam o viver físico e moral na face do planeta. Assim é que, no campo da genética em particular, o que se vê é a descoberta na frente da ética, isto é, o fato antecedendo a previsão social, a lei. Outra não tem sido a causa da perplexidade do homem diante daquilo que pode ser manipulado no laboratório quanto à vida. Prudente será que a direção de todos os procedimentos seja aquela indicada pelo evangelho do bom pastor. A bússola cristã, cuja agulha diretriz, invariavelmente está voltada para o polo magnetizado pelo bem. Jesus foi quem imantou a agulha dessa bússola, quando declarou que de dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, na frase sublime e inesquecível.